Uma saída popular é uma saída democrática. Não estamos precisando de nenhuma saída popular, estamos precisando de uma saída democrática e um programa popular. É diferente. É? E esse basicamente tem que... A crise política está atrapalhando qualquer saída econômica. Esse é que é o problema. Está agravando muito. Então precisa resolver essa crise política de uma vez e em seguida usar a capacidade ociosa, usar as nossas reservas, para estender o crédito dos bancos públicos, fazer investimentos de de importações, gerar emprego com construção civil, infraestrutura, etc. Quer dizer, na verdade, aproveitar a capacidade ociosa que o Brasil tem e a sua experiência manufatureira para ir adiante. Mas, Mas sem. Sem resolver a crise política fica muito difícil resolver a crise econômica. Mas o Brasil tem-se protegido adequadamente, eu acho, porque nós estamos com reservas e não estamos com problema de setor externo. Essa crise, não, não, ao contrário das outras antigas, não passa pelo setor externo. É uma crise endógena, foi gerada dentro do, do Brasil, entendeu? Nem, nem, nem dá para dizer que tenha que ver com a crise internacional. Claro que ajuda a crise internacional, piora. Mas não, não justifica. é uma crise de esgotamento de um, de um ciclo de consumo, ao qual se seguiu, infelizmente, choques de preços administrados, etc., que levaram a inflação para cima, e depois uma política muito dura de, de arrocho fiscal e monetário, que obviamente mergulharam o país na, rece, na, na recessão. Então temos que sair do arrocho. Temos que sair do arroz político e temos que sair do arroz econômico Para poder ter destino não, Eu não, não chego mais a saber qual é o ajuste fiscal que o, que o ministro está propondo Que ora me parece que é um ajuste fiscal simples Ora vem com a história de que quer é fazer um ajuste fiscal de longo prazo, etc isso Eu acho uma besteira essa última parte É claro, porque não, não se faz ajuste fiscal de longo prazo Você faz um ajuste fiscal de curto prazo, é óbvio no que, e o mais rápido que puder de preferência, porque ajuste fiscal significa recessão em geral então acho que basicamente é, é fazê-lo o mais expediente possível e teria que aumentar a arrecadação isso sim, eu acho que um, um impostozinho tipo ICMS o imposto financeiro seria, ajudaria a aumentar a arrecadação para poder aumentar o gasto na infraestrutura e no social.